Você sabe o que, que acontece aí no seu cérebro e no seu corpo quando você medita? Hum? Pois no vídeo de hoje eu vou te contar tudinho o que acontece aí dentro da sua cabeça e no seu corpo quando você medita. Eu vou te dar sete razões para você começar a meditar e eu tenho certeza que a última razão você nem imaginava. Olá, tudo bem? Eu sou a Dani Mangini do blog Arte de Mudar. Te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o balão aí do sininho, porque toda vez que eu subir uma dica de meditação, uma aula de yoga, ou então uma dica de autoconhecimento, uma meditação guiada, o YouTube vai avisar para você. A primeira razão pela qual você deve meditar é porque vai ajudar a controlar a sua ansiedade. Aí você vai me dizer bem meus isso eu sei que você já sabe disso mas você sabe o porquê que diminui a sua ansiedade pois eu vou te contar diminui a sua ansiedade porque você respira com mais consciência você respira mais tranquilamente observando melhor a sua respiração e o simples fato de parar e respirar melhora muito a sua qualidade de vida vai por mim a segunda razão para você meditar é porque aumenta a sua imunidade E olha só, em tempos de coronavírus eu tenho certeza que tudo que você mais quer é estar saudável com a sua imunidade lá em cima nas alturas Vou te contar por que aumenta a sua imunidade quando você medita Porque melhora o teu sistema glandular, melhora o funcionamento dos teus órgãos Para você entender melhor, vamos pegar o seguinte exemplo quando você entra no mar e ele está muito agitado, fica mais fácil ou mais difícil para você nadar? Mais difícil, não é mesmo? Então, quando você entra no mar e ele está mais tranquilo, menos agitado, você não consegue nadar melhor? Aí está. Acontece a mesma coisa com a sua mente. Se você está com o corpo uh, agitado, estressado, o seu organismo também fica agitado, estressado e funciona de uma maneira desregulada. Agora se você está tranquilo com a sua mente mais calma, mais equilibrada, todos os seus órgãos e o seu cérebro também vão funcionar de maneira mais equilibrada, entendeu? E já que a gente comentou aqui sobre o estresse, aí vai a terceira razão. Por que, que meditar diminui o estresse? Porque aí dentro do seu cérebro tem um negócio que se chama cortisol. Esse negócio que se chama cortisol, se ele tá com os níveis muito acima, ele te dá essa sensação de estresse, como se você fosse entrar em guerra a qualquer momento. Mas, Dani, quer dizer que o cortisol é ruim? especificamente que ele seja ruim, se ele estiver com altos níveis, aí ele causa esse estresse. Mas se ele tiver de maneira equilibrada, ele é importante. Por quê? Porque ele te dá essa sensação do que pode e que não pode fazer. Sabe? Para você ficar esperto, para você não se machucar, não perder a noção do perigo. Ah, é bem isso, para você não perder a noção do perigo razão para você meditar é porque você vai dormir que nem um bebezinho, sabe aquele soninho gostosinho, que você dorme profundo, que você olha lá a sua aplicação e diz que você dormiu seis horas em sono profundo. Eu vou te dizer que mesmo meditando, às vezes eu não consigo chegar nas seis horas, mas eu já cheguei em quatro horas de sono profundo, meu amigo. Faz uma diferença no seu dia a dia que você não pode imaginar. E por que, que meditar te ajuda a dormir que nem um bebezinho? Porque aumenta os níveis de melatonina A melatonina é tua amiga A melatonina é, aquela, é aquele hormôniozinho gostosinho Que vem assim, onde dá aquele abracinho Pra você dormir bem quentinho Bem confortável, que nem um bebezinho A quinta razão pra você meditar É porque melhora o seu humor Se você é uma pessoa iracunda eu não gosto dessa palavra iracunda, mas ela existe, tá? Se você é uma pessoa mal-humorada, seria legal você começar a meditar, porque vai te trazer mais bom humor, vai deixar que você viva a vida de uma maneira mais leve, sabe? Sem se preocupar tanto com as coisas, confiando que tudo vai ficar bem. E por que que isso acontece? Melhora o seu humor porque aumenta os níveis de serotonina. Aqui nesse vídeo eu explico pra você como aumentar as doses de serotonina e de dopamina de maneira rápida, fácil, gratuita, barateza para você. E como que aumenta essa serotonina durante a meditação, se nós estamos sentados de olho fechado? O simples fato de você respirar com consciência, igual a dica número 1, ajuda a aumentar o nível de serotonina. Ou seja, você tem aí nas suas mãos agora mesmo, ou melhor, no seu nariz agora mesmo, uma arma poderosíssima que é a sua respiração. Aprenda a respirar com consciência. Aqui nesse vídeo ó, eu te explico como fazer a respiração que nós fazemos no yoga, que nós chamamos de pranayama, que ajuda a diminuir a ansiedade e aumentar a serotonina. A penúltima razão para você meditar é porque melhora a sua criatividade e a sua memória. Se você é um zé esquecidinho, você tem que começar a meditar urgente para você parar de esquecer a chave, para você parar de ficar perguntando para as pessoas onde é que se enfiou tal coisa. Por que que acontece isso? Quando você medita, você tranquiliza a sua mente, aumenta a massa cinzenta dentro do seu cérebro, o que vai te deixar mais criativo, a ter novas ideias e também a lembrar aonde você pôs a chave do carro. A última razão eu não sei se você já sabia quando eu li eu falei gente a última razão é porque você aprende a se alimentar com mais consciência. Aí você vai falar, mas como, Dani, o que, que tem a ver? Tem tudo a ver. Uma vez que você tem mais concentração, que você sabe respirar e que você está mais presente no momento, e isso somente com a meditação você consegue se alimentar melhor. Ou seja, você vai comer menos, vai te ajudar a emagrecer. E esse nível de concentração e de consciência é deve-se ao aumento também da massa cinzenta do cérebro, ou seja, uma coisa sempre está relacionada à outra. Então se você quer perder peso, se você quer comer com consciência, ou só manter o peso, ou cuidar somente da sua saúde, eu te aconselho fortemente que você comece a meditar. Se você nunca meditou, não sabe meditar... Eu fiz essa meditação que está aqui em cima Foi uma das últimas que eu subi Ela é uma meditação super rápida Para você fazer em 3 minutos Ou seja, você não tem desculpa Aí você vai me apertar, Mas 3 minutos é suficiente? Claro que se você conseguir meditar por mais tempo É melhor Mas se você ainda não medita Começa com 3 minutos Porque não adianta você querer começar com 30 Que você não vai conseguir Vai ficar chato Você vai se sentir mais ansioso E no final vai ficar triste Porque não conseguiu Então começa de pouquinho E também tem a playlist né, de meditação guiada que eu deixei ali nos cards para você. Então agora que você já sabe o que, que acontece no seu cérebro e no seu corpo quando você medita, que tal começar a meditar agora mesmo? E daí, curtiu o vídeo? Achou legal essas dicas? Então deixa o seu joinha para eu saber que você gostou desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, você pode escrever aqui embaixo nos comentários ou ir lá no Instagram, arroba Mangini, me chamar no direct que eu tiro as suas dúvidas. Quero ainda pedir a sua ajuda para você compartilhar com mais duas pessoas esse vídeo, porque assim você me ajuda a distribuir essa mensagem para mais gente. Eu fico por aqui. Um beijo grande, espero ter te ajudado e tchau, tchau. Namastê!